E eu vou fazer um celeiro Tipo, de noite mesmo Porque eu sou vida louca Não quer nada Lá vem o outro, gente Misericórdia Ai, meu cachorro Meu cachorro tá bem, tá bem, tô, mano Ele comeu? Ai Apaga, apaga, apaga, apaga, apaga Que isso, amor Ai, vai atrás dele, Totó Vai, Totó Ah, bugou, gente, bugou, tá atrapando Ai, Notó